Desde o início do ano, o Ministério das Comunicações tem trabalhado para dar mais transparência às concessões da radiodifusão. Por isso, foi aberta uma consulta pública sobre mudanças nas regras de retransmissoras e repetidoras. Entenda como funcionam essas estações e o que muda na reportagem de Renata Maia. Antes de mudar qualquer procedimento, o Minicom procura ouvir as sugestões da população. Tanto é que já foram sete consultas públicas este ano. A mais recente quer saber a opinião da população sobre mudanças para retransmissoras e repetidoras de TV. O objetivo do Ministério é tornar mais transparente o processo de seleção de outorgas de, de entidades que deterão, deterão outorgas para a retransmissão de TV. Numa rede de TV, a emissora principal é chamada de geradora. Ela tem um alcance que varia de 14 a 66 quilômetros. Para o sinal chegar mais longe, tem a repetidora que capta som e imagem e propaga o sinal até antenas mais distantes. Aí, entra a retransmissora, uma estação menor que a geradora e que faz o sinal chegar até a casa de quem mora mais longe. Hoje, existem no Brasil mais de 6 mil retransmissoras. Elas distribuem o um conteúdo produzido por cerca de 500 emissoras. Para funcionar, essas entidades precisam de autorização do Ministério das Comunicações. Pela nova proposta, as retransmissoras vão ser escolhidas por meio de avisos de habilitação distribuídos por cidades. Se em um município houver mais de uma entidade interessada em prestar o serviço, serão usados critérios objetivos para escolher a retransmissora. Os critérios são, primeiro, retransmissão dos próprios sinais, quando a geradora quer aumentar sua cobertura e retransmitir os sinais em uma localidade que ela originalmente não atendia. O segundo critério é que a entidade tenha sede ou filial na localidade em que ela pretende prestar o serviço. E o terceiro critério é essa ela vai retransmitir sinais educativos. Quem quiser participar da consulta pública pode ir até o site do Minicom na internet. Anote aí www.mc.gov.br. Se você quiser mandar uma carta, o endereço está no nosso site. Mas atenção! Na internet, a consulta pública só vai até o dia 19. As cartas vão ser recebidas até o dia 23 de agosto.